Salam a todos, estamos antes da festa de Hanukkah. Sabemos que aconteceu dois milagres importantes em Hanukkah. O primeiro milagre é o fato que os macabimos Hashmonaim conseguiram vencer o Império Grego, um exército tão grande como os gregos, eles, pouca gente, Conseguiram na guerra. É verdade, que a gente menciona isso na Tefilá, Bimema Titiau Ben Yohanan, Ananissim, Purkan. A gente menciona a vitória na guerra. E de outro lado, temos o milagre das velas, que quando os Macabim voltaram para o Betamigdash, não acharam um pote que era puro. Somente um potezinho que tinha suficiente azeite para acender uma vela um dia. É verdade, no final acabou durar oito dias. Por isso que a gente acende as velas de Hanukkah. Verdade, a gente precisa analisar. Qual é o milagre maior? O milagre da guerra ou o milagre das velas? O milagre da guerra, vamos imaginar se os macabim não iam ganhar, ia ser um desastre. Os gregos iam acabar com todo o judaísmo. Ia ser uma coisa, uma catástrofe. Então, esse milagre a gente precisava divulgar para fora. Precisava ser o milagre principal na festa da Hanukkah. Mas no final acabou de ser o milagre das velas. Que verdade, o um milagre é importante, mas mesmo se assim não tinha suficiente azeite para acender oito dias, depois disso poderiam achar, trazer azeite para acender as velas da menorá em Betamigdash. Não ia acontecer uma coisa tão grave como ia acontecer se os macabim não iam vencer na guerra verdade, a gente menciona isso, como a gente falou na Tefilá, no Mercado Amazon mas por que a gente não divulga isso para fora? Então, para entender isso, vamos ver. Tem uma pergunta famosa do Beti do Rav Yosef Karo. A gente sabe que o milagre foi somente sete dias, porque tinha suficiente azeite para o primeiro dia. Então durou para oito dias, no final o milagre só ficou sete dias. Tem várias explicações o que aconteceu, porque oito dias, por causa que o fato que eles acharam o pote, a gente está se lembrando disso. Tem uma explicação que eles colocaram um oitavo, cada vela, um oitavo do azeite, cada vela é vela, e aí ficou o milagre todos os dias. Então, tem várias explicações. Uma das explicações do milagre era que, verdade, o milagre não era no azeite, o milagre foi no fogo. O que quer dizer? O fogo, a chama, não consumiu o azeite. Como a gente viu isso no arbusto, quando o cherabem, ele viu um arbusto que estava assim, com fogo, mas o fogo não queimava o arbusto exatamente o que aconteceu o azeite ficou lá todos os dias aconteceu um milagre que o fogo não queimava o azeite então de acordo disso que o milagre foi no fogo então dá para entender porque hoje em dia a gente faz as velas de Hanukkah não somente com azeite de oliva a gente faz com outros tipos de vela porque, porque a verdade era o milagre no fogo e não no combustível. Então, por isso, dá para fazer com outras coisas. Mas vamos analisar mais profundo. Os gregos, o ponto deles era assim. De falar que o corpo é o mais importante. Eles desenvolveram todo o conceito do esporte. Do corpo, da força do corpo. Isso que os gregos estavam acreditando. Yavan vem do Yefet. Yefet é o filho de Noach, quer dizer beleza. O corpo, tudo que tem a ver com o corpo, é isso que é o mais importante. A neshama, a alma, não é importante. O que é importante é o corpo. O povo de Israel, eles acreditavam, a gente acredita ainda a Hashem, que a Neshama é isso o principal. Não é o corpo, a Neshama vem antes do corpo e fica depois do corpo. Então o principal é a Neshama, a alma da pessoa. Então, vamos ver agora qual era o milagre. Que a chama, o fogo não precisava do azeite, do shemen A chama representa o espiritual, ela vai para cima. Ela não vai para baixo. O Shemen é a parte material, que vem da palavra shuman, gordura. É a parte dos desejos, a parte do corpo. É isso que vai para baixo. Então, dentro de uma vela tem a parte material e tem a parte espiritual. No milagre de Hanukkah, a chama, o fogo, não precisava do combustível. Quer dizer que ele consegue iluminar mesmo sem ter o azeite, sem ter o combustível. Isso mostra que a chama que representa a alma, ela é mais importante que o corpo. Ela não precisa do corpo, e a prova é que ela é antes do corpo e depois do corpo. Então, o principal, mesmo que temos um corpo, todo nosso objetivo é, nossa vida é de pegar nosso corpo e dedicar isso para os mitzvot, para a Torah, que isso é o alimento de nossa alma. É isso que quando a gente divulga o milagre, a gente precisa divulgar o milagre das velas, não o milagre do, da guerra. Por quê? Porque se a gente ia divulgar o milagre da guerra, a gente ia falar olha os macabim, eles venceram, eles conseguiram. As pessoas assim, vão falar, os macabim são monstros os macabim têm um monte de músculos se ia dar para uma criança desenhar um macabim ia te desenhar uma macabim assim com músculos e um gregos assim sem músculos fracos se a gente ia fazer isso a gente ia perder tudo porque de novo o que interessa a gente é o corpo os músculos a gente não pode divulgar isso para fora. Porque se a gente vai divulgar isso para fora, a gente vai divulgar que os gregos que venceram. A ideia dos gregos, a ideia que o corpo é mais importante venceu. A gente não pode divulgar isso para fora. Verdade é um grande milagre. Por isso a gente agradece na Tefila, a gente agradece no, no Mercado Amazon. Mas divulgar para fora e é divulgar o espírito do Amisael, Divulgar as velas. Vocês estão vendo lá as velas na janela, isso lembra para gente que tinha um momento lá no Betamigdash que o fogo conseguia iluminar mesmo sem o azeite. Quer dizer que a Neshama poderia iluminar mesmo sem o corpo. Quer dizer que o mais importante é a Neshama, e não é o corpo. A alma é mais importante que é o corpo. É isso que a gente precisa dedicar todo o nosso corpo para quê? Para o objetivo da arma, Que ela fica depois que o corpo acaba. É isso que a gente está divulgando em Hanukkah. O vencimento da ideia do povo de Israel. Que é a Neshamaia é o principal. Conta no holocausto, tinha um dos campos de concentração, um rabino. Que esse rabino, mesmo todo o sofrimento que estava passando, estava muito feliz. Ele sorria sempre para as pessoas. E os nazistas estavam vivendo isso, ficava assim, muito difícil para eles. Mas eles pensavam como a gente pode quebrar essa felicidade, essa alegria desse rabino? Então fazia ele mais sofrer, mais sofrer. Mas ainda com um sorriso, esse rabino ficava com um sorriso. Um dia, o comandante do campo, ele foi até o rabino, começou a bater nele, a pisar nele. De uma maneira muito cruel, muito. Mas depois que tirou toda a força que ele tinha, e está olhando o rabino, o rabino ainda está sorrindo. Ele ainda está alegre. Aí, de novo, se esforçou tanto, até que acabou as forças dele de bater. O rabino, ele olha o rabino e fala: Mas que você tá tanto alegre? Eu te bati assim tem um monte de sangue. Que você tá alegre? Porque você tá sorrindo? Aí o rabino responde para ele: Estou muito feliz que eu não sou do seu lado de que você tá batendo as pessoas. eu prefiro de ser no lado de receber as batidas? que no lado que está batendo os outros. É isso, o Rabino falou para ele uma coisa muito forte, que a alma, os valores que a gente tem, é muito mais importante que o nosso corpo. É isso que a gente precisa entender, que isso que acompanhou o Am Israel, todas as situações que eram bem difíceis. Acompanhou isso que a gente tem no né, chamada tem um objetivo depois desse mundo. É isso que é o principal. E se a gente sabe disso dentro de nós, a gente sabe iluminar nossa alma que está dentro do nosso corpo, a gente sabe exatamente quais são os valores, exatamente colocar nosso corpo como ajudar para cumprir, para chegar para nossos objetivos espirituais. Aí que a gente vai conseguir também iluminar lá para fora. A gente vai conseguir iluminar. Tudo, todo mundo vai saber disso. Que nossos princípios são mais iluminar nossa alma. Nossa alma é a coisa que é mais importante. Nossa vida. Nossos valores são as coisas que a gente sempre vai seguir. Qualquer situação que a gente vai ter. חג חנוכה שמח.